No ano de 2018, os produtores do oeste baiano conseguiram alcançar uma super safra de soja e isso colaborou para um momento muito importante para o mercado de comercialização. Eu converso com Angelita Elger, que é gerente comercial da Schmidt Agrícola, vai me contar como foi o ano de 2018 para comercialização. É, como foi dito, em 2018 nós realmente tivemos uma super safra de soja. Aqui na nossa propriedade foi a média de 71 sacas. Tem encerramos a colheita de soja no, na semana passada e a nossa expectativa de de comercialização é a melhor possível. O mercado tem se abrindo agora novo para os nossos preços e a gente está comercializando aos poucos e atingindo nossas metas. Uhum. Falando do mercado de exportação, como tem sido feito a realização de negócios? No mercado de exportação, para a soja, é, a exportação é muito forte aqui no oeste da Bahia. É, a nossa maioria da nossa produção, os 80% da nossa produção vai para exportação, principalmente para o mercado chinês. questão do algodão, que a colheita se inicia agora no início de junho e tem expectativa de 300 arrobas por hectare, a nossa produção a, a comercialização vai tanto para o mercado interno como para a exportação. A nossa propriedade, Schmidt Agrícola, fazendo Orquídeas, é localizada em Barreiras, na Bahia. Nosso escritório matriz é em Barreiras e a área comercial fica localizada em Luiz Eduardo, juntamente com a Ugo Doeira. Eu conversei com a Mandilita que é a gerente comercial da Schmidt Agrícola. Eu estou em Luiz Eduardo Magalhães, Aline Merladete, para o portal AgroLink.